Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Economia. Sou o professor Arthur, responsável pela disciplina, e hoje vamos à nossa quarta aula, ou seja, a aula referente ao módulo 4 da disciplina, quarto e último módulo da disciplina de Fundamentos da Economia. Só fazendo um resgate inicial sobre o que nós discutimos nas aulas anteriores, nós apresentamos alguns conceitos básicos e alguns fundamentos da economia, é o que a disciplina se propõe a fazer, ou seja, apresentar o início dos estudos econômicos para que vocês possam ser iniciados nessa nesse estudo e nessa ciência com alguns conceitos básicos. Então, nós trabalhamos sobre o que é economia e a importância dessa. A economia ela vai tratar do uso de recursos escassos para atender as necessidades das pessoas. As pessoas possuem necessidades de várias coisas, do consumo de determinados bens e serviços. E a economia vai cuidar de como, quando, para quem, de que forma será produzido. Nós não temos recursos infinitos, então é preciso ser feita uma análise sobre como esses recursos serão utilizados. A economia, então, ela vai tratar disso. Nós falamos um pouco sobre conceitos de demanda, oferta. No terceiro módulo, falamos também um pouco sobre questões voltadas a externalidades e divisão entre microeconomia e macroeconomia. Nessa última aula, nessa aula do módulo 4, nós vamos tratar de conceitos mais voltados à macroeconomia, ou seja, a parte da economia que estuda ação, dos grandes agentes, questões vinculadas como, por exemplo, o comércio externo, importação exportação de produtos, PIB, eh, disponibilidade de empregos e afins, ou seja, problemas econômicos que envolvem os grandes agentes, países, continentes, blocos econômicos e afins. O que foi colocado aqui para vocês no primeiro slide? Macroeconomia, trazendo de novo o conceito. Trata da evolução da economia como um todo, analisando o comportamento dos grandes agregados. Quais são as metas da política macroeconômica? Crescimento da produção e do emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e equilíbrio externo. Ou seja, percebam que são questões que envolvem grandes regiões, que envolvem grandes agentes da economia, como por exemplo um país. Questões sobre crescimento da produção e do emprego, o crescimento da produção e do emprego é um problema que o Brasil como um todo analisa, o Brasil como um todo enfrenta. Precisa produzir mais, precisa gerar mais emprego, a questão sobre a renda das pessoas... A estabilidade dos preços que são cobrados por produtos e serviços, considerando também as questões da inflação, ou seja, o quanto que os produtos estão encarecendo no mercado. Será que a capacidade de compra das pessoas está acompanhando esse aumento de preços ou será que não? Será que os produtos estão ficando caros a ponto das pessoas não conseguirem comprar? Distribuição de renda socialmente justa, pessoas possuem muito dinheiro, pessoas possuem pouco dinheiro. As pessoas que não possuem muito dinheiro não conseguem atender suas necessidades básicas, será? O que poderia ser feito para trabalhar uma distribuição de renda mais justa? Tudo isso é, são problemas, são análises feitas dentro das metas da política macroeconômica. Aqui eu coloquei para vocês um quadro em que tem uma divisão entre a parte real da economia e a parte monetária da economia, considerando os mercados, e as variáveis determinadas. Se nós estamos falando de mercado de bens e serviços, e mercado de trabalho, nós estamos falando da parte real da economia. Se nós estamos falando mercado financeiro e mercado de dívidas, nós estamos falando especificamente da parte monetária da economia. Instrumentos da política macroeconômica. Quais são os instrumentos que a política macroeconômica faz uso para conseguir atingir as metas que foram colocadas anteriormente, como, por exemplo, estabilidade de preços, divisão mais igualitária da renda. Fazem uso da política fiscal, política monetária, política cambial e comercial e política de rendas. Cada uma delas voltada a determinada meta a política que a macroeconomia possui. Por exemplo, política cambial e política comercial vão tratar o que O valor da moeda, questões comerciais, política fiscal. Trabalhar do fisco, questão de impostos, arrecadação, imposto direto, imposto indireto. Política de rendas vai trabalhar sobre o controle dos preços e o controle dos salários. Qual que é o salário mínimo que é estipulado para determinado ano? Esse salário mínimo, ele é suficiente para garantir que as pessoas consigam é, satisfazer suas necessidades ou não? Como que O que está que acontecendo com a questão dos preços? A inflação está descontrolada? Ou não? A pessoa ela consegue comprar no mês que vem o mesmo que ela compra esse mês? Será que sim? Será que não? Um pouco mais, um pouco menos? Tudo isso é vinculado de acordo com essas políticas que são apresentadas. Moeda. Como nós estamos falando de questões vinculadas a câmbio, valor da moeda, salário, capacidade de compra, é importante a gente entender o que é moeda. Nós utilizamos moeda constantemente, para fazer compras de diversas formas, seja moeda física, seja através de cartão de crédito. Mas o que é moeda especificamente? É um ativo financeiro de aceitação geral, ou seja, é aceito em todo lugar. Utilizado na troca de bens e serviços, que tem poder liberatório, capacidade de pagamento instantâneo. Ou seja, no momento em que você paga um bem com a moeda, você quitou é, essa transação. Ele é um ativo de aceitação geral, é aceito em todo lugar e é utilizado na troca de bens e serviços. Anteriormente, nós tínhamos de escambo, ou seja, nós estamos falando do desenvolvimento da sociedade no período medieval. As pessoas trocavam produtos. Ah, eu preciso de uma enxada. O que que você quer em troca dessa enxada? Eu quero duas galinhas, eu quero 10 pés de alface. Era feita essa troca. O que que acontece? Na troca, é muito difícil você conseguir mensurar o valor das coisas. Quanto vale duas galinhas? Será que vale mesmo que uma enxada? Será que uma enxada vale mais do que duas galinhas? Porque isso está muito associado ao tempo de trabalho, material disponível, escassez de recursos. Com a moeda, a gente consegue nivelar isso. Ou seja, a gente consegue determinar e mensurar um valor específico para as coisas. Isso custa 15 reais. E você vai precisar dessa quantidade de moeda para adquirir esse bem. Não, não é questionado o valor de um bem em troca do outro mas assim é questionado o preço de determinado produto. Quais são as principais funções da moeda? Meio um instrumento de troca, você faz uma compra, você dá em troca a moeda, ou seja, dinheiro papel, dinheiro plástico, como cartão de crédito, faz um PIX, faz uma transação. É uma unidade de medida, você consegue medir determinado valor de algo através do uso da moeda e também é uma reserva de valor. Bom, como nós estamos falando sobre... Moeda é importante a gente trabalhar também a questão da taxa de juros. O que é a taxa de juros? Representa o preço do dinheiro no tempo. Ou seja, é importante eu saber que eu ter 100 reais hoje é diferente de eu ter 100 reais amanhã. Esse período de tempo, quando nós estamos tratando de dinheiro, quando nós estamos tratando de moeda, representa um preço. Ou seja, para eu ter 10, 100 reais hoje, como é diferente de ter 100 reais amanhã? esse intervalo de tempo vai custar um dinheiro. Vamos supor, você pega um empréstimo num banco de mil reais. O fato do banco te disponibilizar esses mil reais hoje, que você precisa agora, vai gerar um custo. Por quê? Ele está te disponibilizando hoje esse dinheiro para que você não precise esperar, de repente, um mês, dois meses, três meses para ter esse dinheiro na sua mão. A partir do momento que você vai pagando as parcelas desse empréstimo para o banco, você vai ver que no final você vai pagar, por exemplo, R$ 1.300. Você pode questionar, mas professor, eu peguei R$ 1.000 emprestado, por que, que eu estou devolvendo R$ 1.300? Porque esses R$ 300 reais que você está pagando é o quê? É os juros, ou seja, é o custo que o banco tem, é o preço que o banco cobra, por te disponibilizar esses R$ 1.000 hoje, para que você não tenha que esperar para ter esse dinheiro amanhã. Então, a taxa de juros representa isso, o preço do dinheiro no tempo. Também é importante nós observarmos o conceito de inflação, como foi comentado anteriormente. Quando nós estamos falando da capacidade de compra das pessoas, dos preços praticados no mercado, é importante que a gente entenda o que é a inflação. Inflação é um aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços. A gente consegue fazer uma análise muito básica. Pega determinado produto, um pacote de feijão. Quanto que custava um pacote de feijão? <risos> Em 2015, em 2016, em 2017, até o dia de hoje. Você vai ver que existe uma variação no preço. Geralmente o preço dos produtos ele vai subindo. Ou seja, o pacote de feijão custava R$10,00, no ano seguinte custou R$12,00. No ano seguinte R$13,50, R$15,00, R$17,00 e assim sucessivamente. É um aumento contínuo e generalizado no nível de preço. Ou seja, generalizado. Isso acontece com todos os produtos. O preço dos produtos ele começa a subir. Isso é a inflação. Qual foi o problema da inflação? Come é o poder de compra das pessoas. O salário mínimo, vamos supor que é mil reais. tá um pouco mais, é mil duzentos, mil, 200, mil Vamos supor que seja mil reais o salário mínimo. Se hoje, com esses mil reais, eu consigo comprar cem pacotes de arroz, cada pacote de arroz custa dez reais, se o preço do arroz começar a subir, eu compro menos. Se em um ano eu compro 10 pacotes, cem pacotes de arroz. No ano seguinte eu vou comprar 90, no ano seguinte eu vou comprar 80, no ano seguinte eu vou comprar 70. Por isso que se fala muito do ajuste da renda das pessoas comparado ao nível da inflação. Ou seja, as pessoas não podem perder poder de compra. Elas têm que manter a mesma capacidade de compra com o dinheiro que elas possuem. Falando sobre crescimento e desenvolvimento econômico, o tópico da última unidade desse módulo. Existe uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico crescimento contínuo da renda per capita ao longo do tempo. Ou seja, estou analisando só a renda per capita. A renda per capita, ou seja, a renda que cada pessoa tem, a média de renda que cada pessoa tem está crescendo. Então existe um crescimento econômico. Desenvolvimento econômico, então, envolve outras questões, que é um conceito um pouco mais qualitativo. Quantitativo, voltado algo ao argumento positivo, mensurável que eu posso analisar através de números. Qualitativo envolve mais uma análise de contexto, incluindo alterações na composição do produto, a alocação de recursos pelos diferentes setores, que visa melhorar indicadores de bem-estar socioeconômico, de bem-estar econômico e social. Ou seja, não envolve apenas uma mensuração do quanto dinheiro as pessoas têm, mas também do bem-estar econômico e social, do uso dos produtos para atender as necessidades específicas. Quais são as principais fontes de crescimento econômico? Aumento na força de trabalho, ou seja, mais pessoas trabalhando. Aumento do estoque de capital, as pessoas conseguem juntar mais dinheiro. Melhoria na qualidade de mão de obra, por exemplo, especialização, as pessoas estão estudando, estão se aprimorando. Melhoria tecnológica, a tecnologia permite produzir mais com uma quantidade menor de recursos e eficiência organizacional. Modelos das etapas de crescimento de rosto. As etapas de crescimento de rosto vão apresentar etapas sequenciais do crescimento econômico. Esse autor ele traz o quê? Primeiro, nós temos uma sociedade tradicional, depois pré-requisitos para o arranco vão surgir, arranco ou decolagem, ou seja, começa o crescimento, depois um crescimento autossustentável, ou seja, essa nação, essa sociedade, ela consegue manter esse crescimento sem comprometer que gerações futuras também possam se desenvolver, é a idade do consumo de massas. Aqui é apresentado para vocês a referência utilizada durante toda essa disciplina, que foi Vasconcelos em 2015, do livro Economia, Micro e Macro. Bons estudos a todos.